Olá, aqui é o Bill, terça-feira, dia de Line of Sight E hoje estou trazendo mais um vídeo da série Armas E hoje, depois de muito tempo, tentando aprender a jogar com essa arma Eu vou fazer da AK-103 Não é a AK-47, é a AK-103 O próximo vídeo vai ser da 47 Então vamos ao que interessa eu Coloquei o quase padrão da M4 Raptor Que é boca, sino, divino o Cano eu coloquei padrão mesmo Era O cano, ó. dá pra colocar um... Um dano a mais aqui, ó, põe um cano longo aqui Pronto Para agora um cano longo Um laserzinho, né, porque eu falei de um hipfire Igual com a M4, ela é boa pra caramba Não coloquei utilidade lateral Porque eu não vejo utilidade na lanterna Um promeg para dar aquela estabilidade Uma mirazinha para ajudar na hora que você Tirar um pouco de longe Carregador Vou colocar penetrante de pôr aqui ó, vamos pôr penetrante e corpo eu não coloquei skin nenhuma. então vamos ver ela em ação, beleza galera? então galera não tem muito o que falar, a K-103 é uma carroça é, recentemente feita, né? em 1994 não é muito tempo, a diferença dela é entre a K-47 direto assim, no... Na arma em si seria a parte de, de metal Seria um lugar uma chapa de aço Em vez de madeira que como é conhecido Na K47 é Ela foi trocada por plástico Polímeros no caso Que torma, torna, Eita. torna a arma mais forte E resistente E no jogo vocês viram que no Hip Fire Ela é perfeita, usando a mira laser Você acerta na cabeça muito mais fácil Então eu tentei jogar o jogo todo Só com a mira E mostrei também usando a mira que eu coloquei que se mostrou bastante eficiente, mas é, o certo mesmo é jogar com, no hipfire mesmo E eu digo galera, é a arma mais forte do jogo, então aprenda a jogar com ela que você vai jogar muito bem com ela Então galera, é isso aí, eu vou deixando o resto do vídeo para vocês, espero que vocês gostem Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, se possível deixar um comentário aí A próxima arma vai ser a k 47 mesmo e se você é novo no canal e quer receber os meus conteúdos, é só se inscrever. Aquele abraço, falou, valeu!